Eu, como sou uma pessoa sempre otimista, eu sempre digo que você tem que olhar tudo pelo lado positivo. Porque se você se deixar abater, tudo vai piorar. Nossa cabeça influencia em demasia com as coisas que acontecem no nosso corpo. Então, a gente sabe de histórias de pessoas que estavam sem vontade ou alegria para viver, a gente tem que pensar sempre nisso. Positivo, pensando que a gente pode fazer diferença e sair dessa. É isso que eu penso. Hoje vai ser um My Day bem um pouco diferente. Estou aqui nesse lugar lindo, não com centro, em Belo Horizonte. Estou fazendo tudo com o celular, o S20 Plus. Fiz até time -lapse aqui, segurando na mão, apoiado nessa grade aqui. Estou vendo, segurando, apontando para lá. Ficou muito interessante o resultado. Você que é o carrasco? Lúcio. O não, Lúcio, não, Lúcio? Lúcio, não sou o carrasco. Lúcio, me disseram que você é o que vem aplicar, que não, que não dá dor nenhuma, então é vai que vai sem é dor. dor. É bom, mesmo? Bom, então tamo junto, gente. Lúcio. Tão... Sua agenda, então você traz todas as vezes para anotar a dose do medicamento e o seu vetor eu Coloquei a dose de hoje Para você confirmar uhum. Aí você vai anotar qual lado você tomou Se for direito ou esquerdo cada mês você vai intercalando Perfeito então,